Mensagem para a sociedade, prezadas cidadãs e cidadãos brasileiros, estamos numa crise mundial complexa que envolve várias crises ao mesmo tempo, energética, alimentar, ambiental, climática e econômica. A economia solidária é uma estratégia de desenvolvimento imune a estas crises e aponta um caminho para a nossa sobrevivência enquanto humanidade, e em uma nova organização de sociedade e de economia, voltadas à vida e não ao lucro, resgatando os valores da família, da coletividade e combatendo a competição e o individualismo. Mude suas práticas e busque praticar o consumo responsável. Estamos nos perdendo no consumismo desenfreado. É uma tristeza ver jovens ingressando no, critério, no crime por causa do desejo de consumir sendo presos, perdendo suas vidas e destruindo suas famílias. Por isso, alertamos. O consumismo é uma peste, um crime social, tanto contra a saúde quanto as relações ao meio ambiente. Está desempregado ou insatisfeito com o seu trabalho? Chame amigas, amigos e monte um empreendimento solidário. O trabalho, baseado na autogestão, gera uma realização pessoal muito mais profunda do que um trabalho com patrão. Experimente. Convidamos você a fazer uma experiência. Desligue a novela da Globo, compre uma galinha caipira da Economia Solidária e chame seus amigos para um jantar. Belo Horizonte, 29 de setembro de 2012.